Fala rapaziada, feijão aqui na área, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada aí para vocês, espero que vocês esteja bem. Antes de tudo, dá uma moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, manda para os seus amigos, eu espero que essa estratégia te ajude da mesma maneira que me ajuda. Não sei por que no YouTube não está liberando para comentar os vídeos, então tem o meu Instagram também aqui embaixo, qualquer coisa, entra lá no Instagram, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia por lá. Fechado? Bom, cara, esse mercado aqui é um mercado que eu uso bastante, é um mercado que eu gosto muito, muito mesmo, e tem uma odd boa, dá uma odd na média, assim, de dois. É um mercado pouco explorado. Eu gosto muito de dupla aqui no futebol virtual, então esse mercado também é uma dupla. A gente vai pegar aqui a Copa do Mundo e a Superliga, fechado, e a gente vai selecionar aqui esse mercado, que é o mercado do visitante marcado, que normalmente é uma odd muito boa. Vamos fazer aqui esse exemplo, quanto é que está dando a odd. Bateria teria batido, inclusive. Está dando uma de 2016. Então, e, e, essa é a entrada que a gente vai fazer. A gente vai selecionar para o visitante marcar tanto na Superliga quanto na Copa do Mundo. Por que, que são essas, sua, essas duas ligas? Por causa do horário. Elas são simultâneas, então é mais fácil a gente acompanhar. Qual que é a regra que eu adoto e qual que é a sugestão que eu vou dar para você? É, espera sempre pelo menos cinco jogos que não bateu, tá? Então, como é que eu raciocino? Imagina que você está entrando, que você tivesse tomado cinco Reds em sequência. Aí você entra no que seria o seu sexto jogo, só que, na verdade, é só a primeira. Então, a gente vai é, esperar o mercado ficar em baixa e aí, quando ele ficar em baixa, a gente vai entrar, porque a tendência dele é subir. Isso é uma proteção muito importante para evitar o Red, tá? Primeiro que não existe método à prova de Red, então o Red sempre vai vir. Tem a gestão de banca, então segure o máximo que você puder, eu recomendo pelo menos 5, e depois você entra, que é uma odd boa de operar, uma tranquila, que dá uma, uma computação de 2,16. Vamos até fazer uma simulação aqui, nada a ver, vamos pegar o jogo 52 para ver quanto que daria, para ver se a gente vai bater essa manter essa média de 2 ou mais. Normalmente dá. É, 1,95 também é uma odd tranquila de, de se trabalhar, uma boa, na média da 2. Dá para operar tranquilo. Então, esse é o mercado que eu gosto de operar bastante, que tem uma odd boa, bate bastante, dá para operar com tranquilidade. Fechado? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que ajude vocês da mesma maneira que me ajuda aí. Beleza? Valeu, abraço!